Salve pessoal, tudo bom? Estamos aqui na editora com o um novo lançamento da Comic Zone. Olha só mano, Little Tulip. Olha essa capa rapa. Você é louco, é claro né mano, o personagem principal é um tatuador. Olha só a capa. 25 anos depois do Boca do Diabo, o Boku e o Charrim voltam com... Uma, praticamente uma continuação daquele trama ou uma história independente também, né? Porque ele pode ser de forma independente, mas é chamado de trilogia, porque o Boca é o primeiro, esse aqui é o segundo e tem o terceiro, beleza? Rapaz, aprovar isso aqui é um prazer incrível. Olha essas guardas aqui. Olha essas guardas, que incrível. Essa, essa aqui continua nessa aqui, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Tá vendo, As guardas contam uma história também, né, mano? Faz parte do padrinho, as guardas, né, Beleza? Então, só para mostrar para vocês que a gente é, acabou de aprovar a gráfica, tá muito bonito. Se você não fez só pré-venda ainda, só pré-compra, se chama pré-venda estranho, né? Porque na verdade é uma pré-compra, mas quem sou eu para mudar os jargões do mercado? Ó, se você não comprou ainda, você já sabe a qualidade que tem os autores e a qualidade que a gente vai fazer esse quadrinho, né, mano? Para quem já leu o Boca do Diabo, todo mundo sabe que é um dos meus quadrinhos preferidos aqui da editora. Sempre fico puxando muito o saco do boca, porque eu gosto mesmo do boca. Esses autores são fantásticos, tinha um rombo no mercado, né, desses autores, e a Comics Zone tá trazendo para vocês, beleza? Eu vou deixar o link aqui embaixo, se vocês quiserem comprar, pela Amazon, ou se vocês preferirem, fazer aquela visita elegante na Monstra, na Comic Boom, na Comics Bookshop, tá ligado? Em todas as... Qual, Qualquer comic shop que esteja aí na sua região, ou livraria que esteja na sua região, que tenha acesso a esse material, certo? É só você ir lá e conferir que você vai ter uma experiência fantástica. Porque se só de estar aprovando aqui eu já estou bobo, imagina, tá ligado, na leitura, mano. Foi uma experiência incrível nesse esse quadrinho, beleza? Então, passei só para dar esse recado rapidão. Se você ainda não adquiriu o Little Tulip, dá tempo ainda que está na pré-venda, está com descontão lá de 30%, beleza? Um grande abraço, rapa, até breve.